O projeto Amazonas Chama foi justamente isso, uma mobilização de artistas da imagem e da palavra em prol da, dessa floresta e tudo que está acontecendo no nosso planeta. Não me peçam razões porque me entenda a força de maré que me enche o peito. Este estar mal no mundo e nesta lei, não fiz a lei e o mundo não aceito. A força é inspirar ao acaso. É a violência, é a existência. O mal é fixar a força direcional, porque a natureza espontânea não o faz. É por sermos iguais que nos esquecemos que foi do mesmo sangue, que foi do mesmo ventre que surgimos. Os amigos que enlouquecem estão sentados, fechando os olhos, com os livros atrás a arder para toda a eternidade. A Amazônia chama. Amazon shouts.